Seguinte galera, tô vendo aqui no escritório do Rafa. Porque o Rafa, para quem não sabe, ele manja disso. Então a gente vai trocar umas ideias com ele aqui agora. Ó. Eu vim sem avisar. Ah, achei que você não tava aqui, não, hein? Oh, Vou papai, e aí? Vou ou não? <risos> Tô invadindo, mano Ô, oh, curtiu o espaço aqui? Velho, pra quem... Galera, pra quem não se lembra Pra quem me acompanha há menos tempo Eu ficava nesse escritório aqui também Hoje o Rafa tomou conta aí, oh, né, Não, mano. não, um cafezinho, velho Você já ia fazer pra mim aqui tem? Eu gosto demais desse aqui, velho Esse aqui, ele é top, olha Caputino? Esse da tá três corações Essa máquina, Aceito, é boa, aceito Ô, oh, eu comprei uma maquininha dessa Tem uns dias, você acredita? É boa? Aquele... Mano, maravilhosa Tem aquele chocolate caramelo também Que é muito bom Nossa legal. A Capri eu adoro esse é. Esse é o melhor que tem aí, ó. Como é aí? Tá? Mas aí pai, como é que você tá? Eu tô bem demais, tô mil por cento Só na correria? Mil por cento, só na correria total, trabalhando muito É. E a máquina travou aqui, velho Você tá gravando o um vídeo e a máquina travou Iiii, Travou <risos> <risos> Boa, eu sei que é bom Sabe o que é? Acho que acabou a água da, não, da não, máquina Não, eu vou, eu vou colocar Então colocar aqui bom. agora Não, então, é vamos continuar fazer... conversando É isso aí, ó. Vou colocar água aqui mas como é que estão as modas? Como é que estão as coisas, velho? Mano, graças a Deus, tudo bem, tudo na correria. E eu vim te trazer trabalho hoje aí, mano. Ô, oh, que, que tá pegando, velho? Primeiramente, seja bem-vindo, pra você que tá aí assistindo também. <risos> é, seja bem-vindo a esse local maravilhoso aqui, onde sonhos são realizados. Olha a vestinha, que legal aqui, ó. A lagoa lá da cidade. E seguinte, mano. Pode falar, pai. É... Quer sentar aí? Pode. Sentar aqui. Oh. Seguinte. Hoje a gente vim aqui para te dar um pouquinho de trabalho. Tá na mão? Aí, ó. Cafézinho na mão. Obrigadão, viu? De nada. Pra esses trem tá bom mesmo. Hum! hum. Ah, meu! Gostosinho. Oh. Tá gostosinho! Ó! Tá bom? Bom demais. Deixa eu te falar. Claro. Seguinte, é... você tem um treinamento que chama investidor emocional, né? Sim. E o que, que acontece? A minha galera tem um grande, um grande desafio em relação a isso. Você já sabe, eu tenho o um Tropa Milionária. Sim. Lá a gente martela muito esse, esse ponto de ter um controle emocional para conseguir ganhar dinheiro com investimentos. Não, não interessa se é aposta e tal, mas falando especificamente o Tropa Milionária, que é a aposta. Né? Então, nossos alunos têm essa, esse desafio. Yeah. Você é um cara que é especialista no assunto. Para quem não sabe, pessoal, o Rafa é um dos maiores, sei lá, um... Pra mim, hoje é um dos maiores aí, que tem conhecimento no mercado de desenvolvimento pessoal, Obrigado. performance e tudo mais. Não é porque é amigo não, tá? Mas é realmente é um dos melhores nesse assunto. E o Rafa entende muito também sobre essa parte, sobre ter controle emocional. Então hoje o desafio que eu vim aqui é pedir pra você passar algumas dicas, sei lá, pelo menos três dicas pra ter mais controle emocional, pra, pra, pra galera conseguir ter mais resultados. O que você acha? Ó, perfeito. Dá? Pode começar? Vai, dica 1. Um. Então, não, primeiramente, peraí, primeira, primeiramente, né? Se você tá gostando do assunto já do vídeo, já se inscreve aqui agora pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos. Vou dar três segundinhos exatamente para pra você se inscrever enquanto eu tomo aqui o meu o café que o Rafa fez pra mim. Agora se inscreve aí. Pronto. Agora sim, valendo, vai lá. Dica 1 um, pra quem ah. quer ter mais controle emocional aí. Dica 1, um, inclusive... Eu vou falar sobre isso aqui agora, sobre metas. Isso aqui é um treinamento investidor emocional, mas não, mas não quero falar sobre ele não, quero falar sobre metas. É o seguinte, para que mudar se eu não sei para onde eu quero chegar? Né? Essa é a primeira premissa que eu quero levar para vocês aqui, Boa. não para vocês, mas que eu levo pros meus alunos, lembrando que hoje nós temos mais de mil alunos em mais de 10 países diferentes Caramba. nessa área do desenvolvimento pessoal, e a meta é o direcionamento. Então quando a gente fala de investimento, quando você tem uma meta de investimento, você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então a primeira dica que eu dou, e é, e é ouro, viu gente, isso aqui, porque mais de... Você é sério, viu, Júnior? Mais de 96% dos brasileiros não tem metas. Sério? Mais de 96% do, dos brasileiros. Ah, mas eu então, acredito nisso. Você acredita, né? Eu acredito. Pois é. Então, galera, Tenha metas. E uma meta não é ganhar dinheiro, tá? Se você está nesse mercado e tal, uma meta é quanto que é de dinheiro. Porque se você fala que você quer ganhar dinheiro, eu te dou uma nota de dois reais e você atingiu sua meta. É, din din dinheiro, né? É, dinheiro. dinheiro. Né? Você ganhou dinheiro, te dou uma moeda de cinco centavos. Então, quanto que você quer ganhar de dinheiro nesse mercado? Quanto que você quer fazer de dinheiro no que você faz? Então, estabeleça uma meta. Posso falar a segunda ou você quer, quer compartilhar a sua experiência pessoal com metas e tal? Nesse caso a meta você fala tipo o cara definiu o que que ele Onde ele, ele quer chegar? chegar, exatamente. Por exemplo, eu quero ganhar 3 mil por mês porque eu quero fazer isso. Perfeito. É Exata isso? Exatamente, ah, tipo, exatamente. Então, uma meta, uma... Pensa gente, que uma meta ela é simplesmente um direcionamento. Quando você tem um direcionamento fica fácil tomar decisões, fica fácil caminhar mas você precisa de um direcionamento, uma meta é sobre isso. É um direcionamento para o objetivo final. Exatamente. É assim, gente, Exatamente. Tá pegando, né? Tá pegando, né? Isso ah, é ouro, isso é ouro. E lembrando que eles estão recebendo isso gratuitamente, né? Que o vídeo e tal. Tem pessoas que me pagam 3, 5 mil reais para ensinar isso em Eu algumas entendi. mentorias, né? Então Sim, isso é ouro para você que está do outro lado. Dica... Segunda, a gente está no canal de quem? Do Júnior. Do Júnior. Segunda dica é tenha mentores, tenha pessoas que que já passaram por onde você está passando, porque esses caras, essas pessoas, são as pessoas que podem te levar do ponto A para o ponto B, né? e aqui eu, eu costumo falar a diferença entre um professor e um mentor, professor é o cara que fala bonitinho, Mentor é o cara que pode falar bonitinho, mas ele vivenciou a parada. Tem experiência, Tem experiência. Né? Então, por exemplo, a gente está falando de investimentos, procure pessoas, converse com pessoas que também investem, que também estão no seu mercado, que também fazem o que você faz. Porque só assim você consegue alcançar o outro patamar. Inclusive, eu tenho um mentor na minha frente. Eu, eu tenho um mentor na minha frente, não é? Com certeza. Você está dando tipo aquele exemplo de... Vou dar um exemplo, com todo respeito aos os instrutores, personagens, etc. Mas é tipo aquele exemplo do personal, às vezes ali que é formado na faculdade, mas é gordinho e você às vezes treinar com o um cara, por exemplo, o Rafa não é formado em educação física, mas é forte. É. Então, por exemplo... A gente, a gente marca um treino junto. Exatamente, eu, eu digo assim, eu prefiro seguir os conselhos de um mentor nessa área, que eu considero um mentor às vezes, do boa. que um cara que tipo é professor, mas não tem resultado. Boa, Seria boa, tipo isso, boa, boa, Certo? Sim, sim. E isso é uma boa. das melhores estratégias para você alcançar seus resultados mais rápido. A gente está falando aqui, Júnior, de acelerar o seu processo Para você conquistar a sua qualidade de vida Então é por causa disso que você precisa escolher mentores Perfeito. Que você chega mais rápido Perfeito, Ó, e antes de ir para a dica 3 Já que o Rafa está entregando esse conteúdo Primeiro ponto Coloca editor, coloca o Instagram do Rafa aqui para galera seguir o conteúdo dele, para quem ainda não segue. Quem vier desse vídeo vai lá no perfil dele e coloca lá, Vindo do perfil do, do, do, do, do canal do Júnior para galera, para gente saber quem tá vindo do canal, beleza? Que beleza. E segundo, ó, para quem não conhece o treinamento do Rafa, né, para aproveitar que ele tá entregando esse conteúdo, né? Vou deixar o link do pode deixar o link do treinamento. Pode, aqui? pode. Vou deixar o link do treinamento dele aqui na descrição. Quanto que é o seu treinamento, mano? Esse treinamento vendido à parte é R$ 4,97. 197? 497. Pô, não consegue alguma coisinha pros pro meus seguidores, pros meus inscrição? Ah, isso. Coisa rápida. Aqui agora, nesse vídeo, eu consigo por R$197,00. R$197,00? 197? É lembrando? Parcel. Parcela, parcela em, Inclusive, eu tava, eu tava editando aqui uma página, velho. Mas eu consigo Ó, em 12 vezes aí para vocês. Tô pechinchando para vocês aqui, quanto? É. 12 vezes? 12 vezes. Tá aparecendo na tela aí também, tá, velho. vou, tá vou, vou deixar o link na lá. descrição, porque não, não, a gente vai frisar nisso aqui, não. O link vai estar na descrição se você Boa, quiser saber mais sobre o treinamento dele. Dica 3, mano, pra galera. O que, que você fala aí pra galera? Desenvolve inteligência emocional. Desenvolve inteligência emocional. Porque não tem como você chegar no seu ponto B, que é a sua meta, se você não tiver inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é autoconfiança, é saber onde ir, saber onde parar. A gente está falando de um mercado que tem as metas diárias, né? que você Sim. trabalha com metas diárias. Meta diária. Então, uma meta diária é meta diária, não é para você extrapolar. Bateu, parou. Eu vejo muita gente que alcança a meta diária. E olha que eu não tô nesse mercado, hein sim. eu conheço porque eu sou seu amigo, <risos> é verdade. que alcança a meta diária, porque o Tropa é um P de um produto foda, sim, né? sim. é um treinamento muito foda, é um grupo muito foda, que alcança a meta diária, mas extrapola ali porque a ganância, a vontade de chegar mais rápido é muito maior do que simplesmente frear, porque estabeleceu um objetivo de frear. Aí também tem né? a ver, eu acho que o cara não pensa no longo prazo, né? Pô, a meta diária aparentemente pode ser pouco, mas o cara tem que pensar naquele, naquela meta diária sendo feita, batida todos os dias. E é por isso E vem a meta aqui, ó. É, e é por isso tá que você não estabelece uma meta diária primeiro você estabelece uma meta anual pra então você divide. saber quanto que você tem que fazer no dia. Dividir, né? Entendeu? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ó, vamos junto. E, e, e aí que tá a parte do controle emocional é essa, é não saber a hora de parar tanto ganhando e também perdendo, Perdendo, né? perdendo, porque, porque quando você perde, o que você quer fazer? Não, vou apostar o que recuperar. eu... Recuperar. É, vou recuperar rápido, mas mas não é assim que funciona. Aí a mente já tá preocupada porque perdeu o anterior, entra naquele desespero e aí e energia e... Eu, eu, eu posso, posso dar um, uma, uma parada aqui super legal pra galera? Pensa, gente. Você que é do outro lado aí, pensa na vida de você. Você procrastinou em alguma coisa hoje. Por exemplo, você não leu um livro. Aí você decide que você quer começar a ler o um livro. Aí você lê 50 páginas em um dia. Você teve X de aprendizado. Agora, a pessoa, a outra pessoa, ela lê cinco páginas, mas ela lê todos os dias. Ela alcança a meta diária dela. Ela alcança os objetivos dela todos os dias. Qual pessoa que tem maior aprendizado? Qual pessoa que tem mais resultado? É por causa disso que vem o controle emocional. Por causa disso que vem a meta. Por causa disso que vem a agenda. Agenda também. Agenda né? também, que inclusive eu entrego nesse, nesse treinamento. Como que eu, Rafael Machado, monta minha agenda. Inclusive o Júnior aprendeu a montar uma e agenda foi. comigo. Entendeu? Então. Assim, convite mega especial para esse, para esse grupo de pessoas que estão aqui te assistindo. Se você quiser investir melhor, saber quando parar e saber quando você precisa multiplicar, o Júnior e eu estamos fazendo uma condição única para você. É só você ir. tem um link aí se você tiver afim e tá? tal, tiver interesse, clica aí. Olha, é o seguinte, você quer mudar de vida, você tem que estar no lugar certo com as pessoas certas. E é isso que a gente propõe aqui para as pessoas, né? Exatamente. E essa assim, parada falou do mentor, por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem, o legal de você ter tá um mentor em cada área. O meu mentor nessa área de desenvolvimento, de organização e tal, é o Rafa. Quando eu preciso de alguma coisa relacionada a isso, quem é que eu dou o grito, mano? Inclusive, ele veio aqui, não foi para gravar vídeo, não, ele veio aqui para organizar não. uma coisa da empresa dele. Exatamente. <risos> não foi? Então, é isso, é você ter mentores determinadas áreas. E quando a gente fala mentor, não quer dizer que você precisa ter contato com o cara fisicamente próximo de você. Ou algo assim. Não, tá? É, os meus primeiros mentores, quando eu não tinha resultados pela internet, eram pessoas que eu seguia no Instagram. Pessoas que eu seguia no YouTube e por aí vai. É válido também, não é? Dessa forma? Era, exatamente. Entendeu? Então é você seguir pessoas que têm resultados na área que você quer obter resultado também. Beleza? Mas então é isso, irmão. Obrigado pelas dicas. Muito. Vale Matador. Bem. Tamo junto. Quem não segue o Rafa, segue o Rafa lá também, tá bom? Tamo junto. E... Deixe aí seu comentário no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e valeu!